Fala rapaziada e aí, tudo tranquilo? Quem é com vocês? É o Rules. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mano, estou fazendo a dungeon aqui mais uma vez, só que dessa vez eu estou de Rug Assassinations. Estou jogando junto com o Silvão. Vocês querem o um Silvão em todos os vídeos? Fala galera! A galera tá jogando de Drake Tears e nós estamos aqui. O Silvão com o Mage e eu de Rug. E é mais aqui dropa uns um itens é muito bom. Nossa, gastei meu, minha marca da da muerte. Calma, calma que eu tô... Eu tô com as adagas de PV... Eu acho que vale mais a pena eu usar a adaga... Ah, não. Essa aqui é 252, essa aqui é 249. Então vamos usar 252. Eu tenho a daguinha lá do evento, que a gente já pegou algumas paradas. Caralho, os tão dando um dano, viu, meu irmão? Não, tá quebrado, tá quebrado, mano. Tá que... E os caras vão puxar tudo mesmo, ó. bom. Que a gente puxa aí, lança. Não, lança não, não doido. Okay. Não é mítica não, Silvão. O que é que tem, a merda. Não, lança 10 minutos, velho. Aí o boss demora que uma que semana que é? pra matar. O cara tá forte, pô. cara <risos> é Ai, mano, o Silvão me quebra, isso <risos> <guys. risos> Pô, velho, meu dano tá subindo aí, ó. Tô bem. Se bugou, foi o bicho. Tá vendo, bicho, parado? Tô, trai da... Trai da... 5.9k, mano. Nosso damage já tá subindo. Okay. A gente tá chegando a gente no rumo, amiga. Tamo 239 de item level. Vamos ver, ver se a gente vai dar sorte nessa dungeon aqui pra poder pegar algum drop. Mano, o cara tá fazendo speed run. É. Run, run. Olha esse bafo de, de fogo aí que o cara dá, mano. É muito louco, Silvão. Silvão, o vídeo de ontem, mano, foi de, de eu jogando de Dracteer. Se você não assistiu, assiste lá. Já comentei assistir, amiga. <risos> Demorou. Nossa, velho. Agora o negócio aqui, os caras... Realmente, o que tu tava falando, velho. O bicho tá quebrado, velho. Não tem como é te muito, acompanhar. É muito fácil ele dar um dano no dungeon, né, no caso. Sim. Eu tô aqui só atrás. Eu tô aqui moendo o bicho na pancada. Ah, mano. Eu vou atrás? Ai. Caraca, deixei da hora, velho. Engraçado, isso? Ué, parece que a primeira vez que eu enfrentei esse bicho aqui, ele não fez isso, não? De voar? É, estranho. Doideira, né? Não é por nada não, mas o vully tá big damage. <risos> big do big. Deixa <risos> é meu combo, chamal. <risos> <risos> <risos> É a tristeza depender de combustível. Pior que é mesmo. Mano, o melhor talento é esse talento da gente colocar o. o, uh, o chazinho aqui, viu véi? Chá de caldo, roubado. É, eu te falei, pô, o chazinho dá uma. Eita o Hulk ruga... é assim, Single Target tá uma delícia, amigans. Nossa, volta, vai. Como é que ele vai fazer aqui, vem? Se ele quiser parar, eu aceito. Fico feliz. Distribuindo veneno. Eu tô sem a bomba. Queria ter a bomba para bailar isso aqui. É bomba. Preciso chegar mais perto. Ah, não, velho. O negócio cai em cima de mim. Morto não dá, não seu... É uma <risos> merda, véi. Eu tenho que acostumar com essa porra desse negócio que tem que ficar em cima da... Dá da dano aí, não adianta. <risos> você que tomou uma pedrada? Nessa, não. Não é, tomei uma pedrada que eu tava tentando ficar parado em cima da rua pra dar um dano. E não foi, amiga. Ai, mano, você me quebra, velho, na moral. Ainda <risos> vou de chegar dando um foguinho foguinho. Só no last hit, igual você faz no PVP, né, vagabundo? <risos> Ai. Não consegui stunar ele. Acabou minha energia também. Quando acabou o frasco, <risos> o healer bate mais do que eu. <risos> Nossa, dei 10k no envenenar, velho. Que delícia ver o dano é, assim. Mas eu, eu, eu quero o um healer, pô. O healer é um drag team, pô. Você quer que, é? o quê, <risos> velho? Nós estamos na merda, velho. aqui a gente fica pra trás. Ah, eu vou ficar. Protege! <risos> Protege ele essa função. Esses <risos> fracotes não vão impedir romar! Vão logo esmagar ele! Nossa Senhora! Nossa, mas esses áudio é da luta? Olha isso, velho. Vai vão dando doido. Tem que sair da, da zona. Uhum. Esses então... não vão impedir pro Nossa senhora! É Essa véio. aqui. Cara, a primeira vez que eu fiz isso aqui, eu não enfrentei esse bicho, não, velho. Acho que é aleatório isso, vão. Ui, ganhou o um, um uma calça bala. Eu, eu não dropei nada, abrir. Mas... <risos> pô, minha adaga de PVP tá encantada, velho. Ah, pô porra. porra, mas eu tô, eu tô jogando a cara de PVE, porque de PVE tem mais item level. Deixa eu só puxar isso aqui, velho. Que cara é meio estranho, amiga. Nossa, olha o dano que esse Dractear deu Cara, imagina se esse Dractear na é Silvão Né? Na, a gente fez uma arena agora há pouco, rapaziada Um PVPzinho, na verdade Mano, só Dractear 90% da população é Dractear E o foda é que é roubado Não, o -tier, quando der essa asada que carrega, dá um carregado, né? Dá, mata hit kill, pô Pelo menos ele tava matando, né, no caso. Tá louco Mas eu achei estranho, porque isso aí é knockback, tá ligado? Nossa, o cara fez um... Um gol meio toto. Lugar apertado, mano. Vou ralho de volta. Fica aí. Mano, eu tô dando dano single target, mesmo assim eu tô... Eu tô chegando perto do cara que tá dando uma AOE fodida. Tá ligado? É, Acho que eu tô prendi a rotaçãozinha, hein, meu mano. Tá saindo da jaula, tá saindo do da jalo, jalo roly. <risos> agora fodeu, porque agora eu não tenho burst. Eu vou tentar fazer um mini burst aqui. Ai, ah, aí, velho, ai, meu mini burst os cara quebra, velho. Olha isso, mano. <risos> Vamos, Silvão! Vamos, Silvão! Vai, pega um lust. dá né? lust com uns três minutos de <risos> cd. É. Ih, acho que é mecânica, hein? É. Ai, não era não, não era não, não era não. Eu entrei no bagulho achando que era mecânica pra escapar e trollei. Mas o veneno... Nossa, eu nem... Ai, eu envenerei as armas. Nossa, os caras tão morrendo. Morreu já. Ah, eu fiquei atordoado, caí em cima do negócio. Ah, eu atordoei também. Mas dá o meu... Dá pra sair Deus. com coisa, pô. Dá pra sair com o com... não? Ah! Funciona o PV. Nossa, não dropei nada, Silvão. Não dropei nada não, velho. Caracolis. Hum. Funciona, vai dar não funciona. Aqui, sabendo. Olha, mano, 278, o anel, cara. Olha, mano, acerto crítica e aceleração. Tá. Dropou, pode ti. Não, pro cara. O, cara. o cara cagou, amiga. Ok, ok, ok, se eu vou... Let's go. Nossa, é muito gostoso ver o, o dano do veneno junto com o dano da dagada que você dá no, no, nos caras, velho. Na moral mesmo. É, o, o, a impressão minha, o healer tá dando mais dano que o draket normal, tá ligado? Eu acho que é, o healer tá top 1 de damage ele mesmo. Vai dar uma juntada aqui, vai. É isso cara, mesmo, é mano. Isso. Tá brabo, Vamos. então, viu? Não é possível levar uma pedrada agora se eu ficar parado aqui, vai? Oi, <risos> velho. Ah, não, velho. Esse bicho tá de sacanagem, pô. Sério mesmo. A, é a pedrada, é, Silvão. É. Confia. Que desgraça, velho. É muito daninha Ih, fodeu. Hum, hum, hum, vai, doer, vai doer, vai doer, vai doer. Aí, usei o bagulho. Tem que tirar, trocar esse aqui. Não, não adianta usar esse aqui, não. Tem que trocar muitas coisas, amiga. Hum, muitas cocitas. Nossa senhora, mas o que que eu já tomei ali? Olha a cura, mano. Você não tá esperando. Quando eu ver o cara volta no tempo. Faz altas paradas. Olha o chão. O chão é lava, Silvão? Lava flower. Como é o nome do negócio? <risos> lava <is> flower? Que porra <risos> é essa, velho? <risos> Você nunca viu aquela brincadeira, Mas... o chão é lava? É, chão é lava. This, this, this... como é? It's lava is flower. Lava. lava is going to... Karen, no lava. Ah, não, ah. o cara passa todo mundo. Na hora que eu solto meu negócio, Os caras estão tá jogando contra mim aqui, pô. É isso. <risos> Tá explicado... Do... Ah, eu silenciar. Nossa, velho, aqui tá foda também E eu não Esse... tô usando o talento da bomba, mano. Eu acho que PVE tem que ser o talento da bomba. Peraí, pô. Porque aí aqui eu ia dar um dano regaçante nesses caras. Tem, tem um... Eu, eu vou fazer uma build de talento PVE, mano. É aí tá mais fácil de trocar. Dá pra salvar o preset, né, do, dos talentos, então... Então fica bem melhor. Né? Nossa, não precisa é. Aí, né? Não, não preciso de Adam pra salvar preset, não. Só vim Já. aqui, ó. Deixa eu tirar minha, minha facecam os caras ver. Só vim aqui no talento, aí você monta uma árvore de talentos e você salva aqui, ó. Coloca novo equipamento e você salva o preset. Aí você salva um pra PVE, um pra PVP. Agora eu só não. Aí você tem que organizar as barras, né? Isso que é o foda. O Bala. <risos> É, velho, essa luta aqui Pra movimentação é triste pra mim, hein Mas eu acho que Eita, desgrama Porque ah, okay, é melee é safe, Silvão Mano, eu acho que eu bigaiei, hein, mano Single target, tô muito delícia Que isso? NÃO! Fiquei imune a é ele. Quase, quase morri. <risos> ah, tem que matar ó. o bicho aqui, ó, do lado. É. Eu vou teleportar no bicho. Ih, tô sem teleporte. Fuck. Caraca, mano. Já perdemos um soldado. Eu tô indo também de base. Eu usei o bagulho de... de... Aí, matou, matou. Preciso mais. Ufa! Cara, eu não tô dropando. Silvão, eu já descobri quando eu tô contigo no Pedro, Dropei, dropei, dropei. Grilhões. Ó, <risos> 278. Oh, Faz o trade aí que eu vim com você. Então, o streamer tem sempre razão no loot. <risos> o homem é humilde que tem que receber os itens. <risos> <risos> Ai, isso me quebra, velho. Não, mas vai dropar do último boss uma adaga 299. Aí você vai ser um tudo mas eu acho difícil, hein? Hoje eu já dropei um cajado. Cajado 278 do último boss pro, pro conjurante. Você acredita? E pra mim só nada. Que cajado? Pra qual personagem? Pro, pro healer? Pro conjurante lá? Ah, sim. É, usa cajado, né? Ele usa cajado, martelo, machado, manicômio. Mano, ele usa tudo, velho. O cara é o. É o pra God. Do... Ah, bom. Mas ah, oh. se ele quiser parar, eu fico feliz, hein, velho. Tá Mas algum... tudo bem, <risos> se ele quiser ficar movimentando. Isso aqui é jogar de Mage. <risos> do Not Cry. É difícil competir no dano contra alguém que bate a OE, velho. Tá doido. É difícil, é difícil competir com dano contra alguém que... que, que sai correndo. Correr. Olha lá, o cara já... <risos> Aí, fodeu. Need force. Que isso, mano? O cara puxou um escudo de fogo aqui. É égua, velho. Deu uma afastadinha. Caraca, Silvão, da primeira vez que eu fiz, eu vim de healer, parece que foi tão de boas... É porque o healer do roli <risos> é... Não, meu healer tava fiado, velho, meu healer veio bem, é que o tanque era um, era um druida, aí foi sem... É porque eu acho que esse healer aqui tá esquecendo de curar, tá ficando me é... dano, pô, aí é foda. Meu. Fiz pra ele juntar, viu, porque ele é... quer se aparecer, esse cachorro, mano. Né? Aí ele veio pra ser apertado aqui, é Preciso foda, tá velho. É, ele tá meio, meio. Pois é, ele quer apertado? <risos> oh, filha da puta, desgraçado. Ai, tentei. Ai, morri. Eu morri pra caralho. Ai. Nossa senhora Jesus, mano. O cara deu um dash ali e vazou, né? Ele tem asas. É dano, rapaz, vocês querem dano! <risos> oh, mas também usei tudo que eu tinha. O que, que você perdeu? <risos> tudo que eu tinha. Porque <risos> você custou <risos> o que ele custou, seu <risos> bom. <risos> Todo meu. É... Agora o boss se fodeu. <risos> <risos> Não importa. Nossa, Zé. Hum. Ah, eu vou. Nossa, é um shield. Nossa mãe de Deus, shield que sair. Ui, tá todo lado. Levar um balão na cabeça. Você vai tomar um balão na cabeça. Ah, interrompi o bicho errado. Não tem um alvo. Ai cara, pega nós. 2.7k, gastou Não, tudo, tudo nos mob. <risos> <risos> O cara não precisa, mano. Nossa, quase que eu caí da cadeira, velho Meu Deus do céu. <risos> Tudo gravado, é né? viralizar. Agora que eu olhei, eu vi que eu tava sem câmera mano. Os caras quase perderam. Eu tava sem can todo esse momento, Silvão. Aí, vacilouros. Agrei porque eu fiquei visível achando que eu tava... Oi, eu também agrei, pô. Olha lá, olha lá, lá. Ah, vai se lascar mesmo. Eu uso o meteoro no chão, aí ele vai pro outro lado. Eu pega. Eu estou me. receba. Em nome do Pai de Fiz Santo, receba. Melhor do mundo. Melhor do, do, do, do meu quarto, receba. É, é. Acho que eu vou mudar de build, hein, velho, pra ver se dá um. Dá um gás. Que que tá o osso, hein? Testa uns talentos. Vou testar, vou dar uma trocada Que que o negócio tá certo. Sapei porque eu sou rogue. vai <risos> ajudar tá tudo, ó. É louco. Como que eu dou um boost de damage? Caralho. Ele é louco demais, esse homem! É louco homem, velho. <risos> Meu Deus do Céu. Vou ficar aqui só na... na... Ele tá confiando no dano do Ô, oh, mano, esse healer tá batendo mais que é todo mundo, velho. Oh. E aqui me esforçando, clicando tudo que eu tenho no bolso, cara. Não, tem e que o ver qual tá... que... Qual que é o item level que tá esse maluco? Ih, vai alguém de base. Eu tô todo todo mundo Eu tô sem energia, mano. Yeah. Minha energia não volta. Mano, rilado, minha energia cara. não volta. Tentei stunar. Cara, minha energia não voltava, mano. Ai, eu dropei uma asa de galinha aqui, mano, uma asa de urubu. Asa de urubu, asa de galinha. <risos> Se você já jogou de <risos> rug, dá uma risadinha. <risos> Último boss, Silvão. Uh, sem paz. Silvão boss. Tá desgraça mesmo, velho. Eu não dropei nada essa dungeon toda, mano. Ah, agora o crono. Vai ser ah, a minha salvação Galera, espera, galera Espera Elustou Elustou, que delícia 10k, Silvão, meu Deus 10k de damage, amigo! Ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem ele vai voltar no tempo? O que é isso que ele tá fazendo, meu irmão? Não sei, meu... ah! Minha vida tá indo embora, pô. Minha vida tá indo embora, pô. Rapaz, é. eu vou que usar esse bloco, não é possível. pô! <risos> Bora, meu irmão. Me cura, meu irmão. Ah! Ai, foda-se, O cara não me cura, não, velho. <risos> <risos> <risos> <risos> o cara quer 10 dano, pô. Ô, beleza, então, seu otário. Pô, pega o dano aqui de cima, <risos> velho. <véio. risos> Acabou meu burst, velho. Caralho, meu Deus, velho. cara otário, pô. Eu ia morrer, pô. Sério mesmo. Vou tá, Pega, <risos> mano. Nossa, mano. O maguinho passando na... o mal ali. Não, pô. É sério. Eu fui. Me lasquei, pô. Aqui. Ó, o frontal. Valeu. Meio zangado aqui, pô. Vai <risos> se lascar, <risos> véi. Eu mano, aqui tinha que usar eu... esse bloco porque o cara não queria me curar, porque ele queria bater, pô. Mano, eu quase morri de rir aqui, velho. Nossa, aí que da hora. Dropei nada, Silvão, <risos> <se> você <risos> acredita? A dungeon inteira. Eu dropei só estresse nessa dungeon. <risos> Ai, caramba, mano, valeu. Pelo menos eu quase partei de rir aqui, velho. Na moral. <risos> olha, vale. olha, o olha o set desse cara aqui que da hora que já tá, mano. O que que que é isso? Não é mais que o meu, olhem aqui. Não, mas isso aqui já é da nova expansão. Ah, o cara que tô, né? É da nova expansão. Dá tchau, Silvão, pra rapaziada. Pera aí. Tchau, galera. <risos> <risos> ba dense. Eita porra. Ba dense. Let's go. Let's go, baby. <risos> Os capados do YouTube. Valeu, rapaziada, tamo junto Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Se puder deixar o like, se inscrever no canal Caso você não seja inscrito, tamo postando o um vídeo aqui direto E é isso, mano, um beijo Valeu, valeu, Silvão, tamo junto, é nóis.